bem, eu sou William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Teu Reino, do Ministério, Cristo Vive, ok? E eu estou trazendo não só a introdução hoje, como também o dedilhado aqui que o piano faz, tá? Na condução da música, ok? Se você quiser se aprofundar mais, vem estudar comigo, tá? Links estão na descrição, ok? Hoje... Eu vou usar aqui uma técnica de worship que está no meu curso de worship, tá? Mas a maioria dos dedilhados aqui se encontram no curso de teclado online e a gente vai dar uma estudada neles hoje, ok? Bom, vamos lá. A introdução ela tem os acordes de Si, Si com Ré sustenido e Dó sustenido maior, tá? Então, Si com Ré sustenido e Dó sustenido maior. É uma música relativamente fácil de tocar, tá? Em, apesar da tonalidade, né? Ela é fácil de tocar, ok? Tá em Fá sustenido aqui, mas é suave, tá? A introdução é isso aqui, ó. Vamos lá. Quando você tocar o Si, você vai fazer aqui, ó. Tá? Então, ó. Ré sustenido e Si na mão direita, tá? Tá? Ó. Ré, eu vou falar Ré-Si, mas você vai saber que é Ré-Sustenido. Tá? Ré-Si, Ré-Si, Ré-Si, Ré-Si. Beleza? Aí depois o baixo vai para Ré-Sustenido, tá? E a mão direita vai fazer Fá-Sustenido e Si. Tá, ó. Fá-Si, Fá-Si, Fá-Si, Fá-Si. E depois a mão esquerda vai para o Dó-Sustenido. E a mão direita vai fazer Fá e Si. Tá? fa, Si, Fá, Si, Fá, Si, Fá, Si, Fá, Si, Fá, Si, Fá, si. Tá? Então, ó, devagarzinho para você ver ó, tá? Sobre o Si vai ser isso aqui ó. Sobre o Si com Ré sustenido vai ser aqui E sobre o Dó sustenido maior vai ser aqui Ó, oh, um detalhe é o seguinte: aqui são quatro vezes: um, dois, três, quatro, no próximo acorde que é o Si com o resto são quatro vezes também, um, dois, três, quatro, e no Dó sustenido são oito vezes, duas de quatro. Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Tá? Aí termina no Fá aqui a quarta vez, ok? isso aqui é a introdução, faz duas vezes, tá? e aí entra a parte os reinos se abalam, tá? então, essa parte do, dos reinos se abalam são esses acordes aqui, ó os reinos se abalam os povos se curvam tudo faz sustenido, tá? as bocas se abrem faz sustenido de novo as mãos se levantam Fá sustenido para dizer que tu és o rei Si Sol sustenido menor para dizer que tu és o Senhor. Fá sustenido maior. Aí repete. Tá? Aí de novo, né? Beleza? Beleza? Só que não é isso aqui o dedilhado. Tem um dedilhado e eu vou passar para vocês agora. Na parte aqui do Fá sustenido, é isso aqui, ó. Os Reis não Até aqui. Vai ser assim o dedilhado, ó. Você vai fazer mão esquerda, Fá sustenido, Dó sustenido. Mão direita, Sol sustenido e Dó sustenido, tá? E você vai fazer, ó. Tá vendo? Então você vai tocar as duas notas aqui: o Sol sustenido e o Dó sustenido. Ó. Um, dois. E aí a terceira você vai cair com, com um polegar aqui no Fá sustenido. Tá? Então, ó. Viram? Aí repete. Tá vendo? Três. Quatro vezes. Pra dizer que tu és. Beleza? Até aqui, tá? Então vamos fazer devagar. Ó. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Aí depois tem um. Vamos pegar essa parte para dizer que tu és o rei. Tá? Então fez. Ó, é, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. O rei é isso aqui, ó. Tá? O baixo da mão esquerda em si, tá? Uma nota só, ok? Senão embola tudo. E a mão direita, você vai fazer aqui Fá sustenido, Lá sustenido. E depois Sol sustenido. Tá? Então, ó. Beleza? sobre o Si e sobre o Fá sustenido menor, a mesma coisa do que rolou no Si, viu? E aí quando você cai no Fá sustenido maior, você faz o dedilhado lá do começo, né? É isso aqui, tá? Eu vou tocar uma vez devagar então, ó, os reinos se abalam,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 as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Aí aqui vai subir, né? É, quando for terminar para ir para a parte do teu reino é sempre eterno, você pode fazer, né? Aí vem um crescendo, ó. Aí esse crescendo Você vai fazer Fá sustenido Dó sustenido Nas duas mãos, tá? Beleza? Agora vamos pegar a segunda parte E já acaba o tutorial Porque a música é muito pequena Teu reino é sempre eterno É se si. Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Sol sustenido menor Fá sustenido maior Só isso, tá? Então Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, aí volta para si, a sua igreja te adora, si, só sustenido menor, sua igreja te adora e Fá sustenido maior. Sempre isso, si, só sustenido menor, Fá sustenido maior, ok? E como que a gente vai fazer agora aqui? Tá? Aqui a gente vai usar uma técnica que eu ensino lá no curso de worship, né? Ok? Que é o que? Seu reino é sempre eterno Papa <música> direita, ela vai tocar Fá sustenido, Dó sustenido e Fá sustenido, tá? Se tua mão for pequena, você toca só Fá sustenido e Dó sustenido, ok? Também dá. O teu reino é sempre eterno Tá firmado... certo, tá? Então, só que eu vou fazer assim, beleza? É só isso, tá? O seu reino é sempre eterno firmado em cadê? Ih, me perdi na letra. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A tua igreja te adora. Com a mão direita você vai fazer o ritmo. O ritmo é o quê? É só a contagem. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Então, ó. Teu reino é sempre eterno, firmado em fidelidade. Viu como é fácil? Tá? Pegou isso, o resto da música é a repetição. Entendeu? Aí volta tudo de novo. Beleza? E vai ter o solo. O solo tá? é mais ou menos essa ideia né? de si, sol sustenido menor e Fá sustenido. Na versão ao vivo que eu vi aqui no clipe. Esse Si ele tem baixo em Ré sustenido, então o solo está aqui. Ó. Usando a mesma técnica da mão direita, o que vai mudar no solo é que ao invés de Si, Sol sustenido menor e Fá sustenido, a gente vai usar Ré sustenido, Sol sustenido no baixo e Fá sustenido. Vai ficar aqui ó, o solo, né? isso aqui é o solo tá vendo ok é isso aqui gente a música suavidade total se você seguir aqui o que eu tô falando você vai tocar em cima da música aí vai dar certinho você vai ficar feliz beleza se você quiser se aprofundar mais no teclado os links dos meus cursos estão aí na descrição, tá? Se você quer ter suporte comigo, tirar sua dúvida, mandar seu vídeo tocando para ver como é que você está tocando, entendeu? É, e tudo mais, ter avaliações, quer que eu envie vídeo para você também, corrigindo o seu exercício e tudo mais? Entra aí no curso VIP, tá? Que aí você vai estar tá tendo aí não só acesso ao curso, mas a sua mentoria comigo, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus tá? espero vocês no próximo tutorial.